E aí gente, eu todos muito bem-vindos É o Bigodão na área e cara Aqui na casa dos youtubers novamente Eu tive uma ideia de um vídeo e eu vim Trazer pra vocês aqui, que é o seguinte Todo mundo sabe do novo baú, que é o baú Da sorte, mano, e hoje a minha sorte É de uma carta lendária que eu quero Muito colocar no nível 2 Eu consegui desbloquear o fantasma real aí E o meu fantasma real ainda tá nível 1, um, mano A minha faixa de troféus é meio difícil jogar com uma lendária Nível 1 um ainda O pessoal geralmente usa nível 2 ou nível 3 Tem até gente com lendária nível 3, o negócio é tenso. Mas eu não queria fazer um videozinho assim churuquinho, entende? Então eu decidi fazer o seguinte, eu vou chamar algumas pessoas aqui, alguns youtubers, pra abrir o baú da sorte comigo. Um deles é o Atim e o outro é o Flakes Power. Flakes já apareceu aí no meu vídeo, meu vídeo passado. Eu espero que eles estejam com muita sorte hoje porque a gente precisa. a gente vai conseguir abrir aqui uns 5 baús, porque eu tenho 4.500 gemas aqui, mais ou menos. Então eu espero que a gente consiga pegar essa carta aí e colocar ela no nível 2 aqui no vídeo de hoje, beleza? Cara, antes de eu chamar eles, desce aqui embaixo, deixa o seu like e também se inscreva no canal se você aí não for inscrito, mano, porque se a gente chegar até o dia 31, mano, falta um pouquinho, se a gente chegar até o dia 31, esse cabelo aqui vai ficar azul ou roxo, então se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like, beleza? Vamos lá, meu o que eu tenho que fazer aí, rapaz? Ó, tu vai fazer o seguinte, Felipe, ah. tu acha que tu vai abrir uns dois baús aqui. Qual? Dá sorte, porque Dá olha, sorte, qual, olha como que tá a minha sorte hoje. Caramba, vir vir o fantasmão então, Plantas velho? As Só confia na call, que confia. <risos> Flex é sucesso, beleza? IVA lendária, tá piscando ali, ó. Não, agora é não. É lendária, mano. Não. Calma aí, Não, calma não aí. agora, mas é a próxima. Lendária! Não ainda, Flex Power agora calma aí. mais, não tá piscando? É, ainda que não, mas a gente vai abrir velho. mais um baú. Calma aí, calma eu tenho aí. Tem mais duas. Go... Mais uma chance? Mais uma chance de vir lendária. Será que vai ser o Atin ou vai ser tu? Não, vai ser Flex Power, né, rapaz? <risos> Se eu perder pra ti no, no baú, meu amigo, eu quito. <risos> Vamos ver beleza. quem tem mais sorte aqui nesse bagulho, mano. Ó, gigante real. Yeah, Caramba, que tem meu amigo. Mano. Eu vou abrir outro. Vai abrir Eu outro? mereço beleza, mais um, mereço lá, mais, mais, mais uma chance, tá certo, ouro, beleza, esqueletos... Ó, ó, ó, ó, vir? será que não vai vir? Não vai vir. Caramba, caralho, não, não. Vai, vai pra lá, ah, tá, tá, tá sem azar hoje, tá louco, mano. Ó, é ah, prejuízo, agora é a vez da Tim, chega mais, da Tim. Ó, oh, a Tim, é o seguinte, eu é. que você veio três baús aqui, não conseguiu um fantasminha pra mim, três nada. Baús? Galera... O Tim tá Life. aqui, ó. Agora é a hora dele de abrir esse baú da sorte. A é, espero que a sorte esteja com você. Você só tem mais três chances. Eu, eu não sei quantas chances que eu tenho, mas vai, vai abrindo aí. Você só tem mais três chances. A gente vai pegar de primeira. Vai lá. De primeira, será, Tim? Vai de primeira. <risos> confia, tá tá confia. louco? Confia. Então vamos ver. Ó, ó, tá vendo aqui, ó. É Sortezinho. garantido uma das pilhas. Tá vendo aqui que é garantido. E é só. E a gente espera é que, que, é que seja o Fantasma Real, 1800 cara. 1.800 de ouro. Bom. Dois ó. golems. Tá. Já começou bem. O é bem legal. Começamos. 192, eu tô vendo essa lendária, hein? Tá vendo essa lendária? Ai meu Deus, cara! É nível 2, vai é ser top. É só todos todas as raras de uma vez. Ainda não, ainda não Calma vai aí. vir. Ah, veio o Mega Servo. Veio o Mega Servo, e agora? Vai vir Épica. Vai vir a Épica. Seis mas, mas beleza, eu consigo Seis colocar o meu príncipe, né? No nível 5. Eu... Não Boa. foi de primeira, galera, mas a gente tem quantas chances ainda? Vai, vai, abre aí, vamos é, vendo. Até, até, até aí, então... E acabar as gemas desse bagulho. acabar as gemas. Então meu não tá gemadaço. Isso aí, mano. Putz, já deu a sorte. Você só tem mais uma, a gente só tem mais uma chance, cara. Mano, se não vir fantasma Opa, real nessas aberturas. Nossa, pode vir várias sortes, então isso quer dizer que a gente tem chance ainda. Sim, sim, tem chance ainda. Mas oh, não vai foi ser sorte vai de ser, novo. Não, isso, isso, vai ser épica de novo. Caraca, Mano, caraca. Man, mais uma vez, cara. Essa é a última chance. É hoje, Se eu não ganhar um fantasma, eu, eu vou ficar um triste. Fantasma, cara. Cara. Eu vou ficar triste. É, é sério. Não, brigadão, bigodão. Confia. Eu vou ficar triste mais. Ah, beleza, Confia. agora vai vir. A gente tem mais uma chance. Você ganhou bastante épica, cara. É, não tá ruim. Mas aqui a minha. Cara, fantasma nível 2 é muito importante pra mim agora. Mas vamos lá, vamos tentar. Tem uma carta muito forte, realmente, cara. Ó, vou começar. Beleza. 1.800 Doris de ouro. Aquele básico, tá até piscando, tá vendo aqui? O é, tá vai piscando. dar sorte. Vai tá dar piscando. sorte. Eu já deu sorte primeiro. primeira, isso não é legal, cara. Não é legal, vai dar sorte a primeira. Não é, Ó, sorte de novo. Ah, mano, raras. não vai vir a lendária. Não, Na verdade veio o comum, veio rara. Vai vir épica. Vai vir épica. Ah, caça, beleza, caçador. Caçador. Não é, não veio o fantasma... Triste, triste, triste, tá? Essa é a palavra que... Vocês <risos> estão sem azar hoje, hein? Pô, flex. Pô, flex. Pô, flex. Passou a praga já para é. os baús. Caramba, Flick. Flick estava aqui, ó, cruzando os dedos. Não vai vir, não vai <risos> vir, não vai <risos> vir. Não vai <risos> vir. Nada, mano. Imagina. Tô com 66 gemas. Abre 5. 6 baús, eu <risos> acho. Flex 3 contigo. E nenhum caraca, fantasma, cara. mano. Que sorte. Mano, isso aqui devia ser baú do azar, né? é sério mesmo. <risos> da, da... É sério. 6 baús. Meu Deus. Quase 5 mil gemas e nenhum fantasma, mano. Eu acho que dá Corte mais sorte é abrir dois do ó Mas beleza, agora é. Ó, eu tenho um baú mágico aqui ainda. Então imagina, eu vou abrir. Imagina que eu vai abrir um mágico agora, ele consegue e, fantasma. Vai, vai ser agora, ah, vocês vão ver. Calma aí. Calma aí, vamos ver. Vou abrir o baú mágico aqui, ó. É, vai, Ó, já. vamos lá. Beleza, Barril de Esqueletos, Espírito de Fogo, Horda de Servos, Esqueletinhos... Calma aí, calma aí. Ai, Deu, ruim. Vai. Calma Deu aí. ruim. Calma aí, vem, vem Épica, vem Épica, pelo oh. amor de Deus. Ah. Nossa! O, hoje é o dia Deu, do azar. Caraca. Eletricultadores. O baú da sorte é só fachada. Espelho. Ou o, o baú ruim. <risos> o baú ruim. Cura, Esqueletinho... Ó, tô vendo que tem, tem, tem, tem baú de prata tem baú de nada. Não tem nada, mas tá vindo o um Super Mágico daqui a pouquinho. Mas esse vai vir. Esse, esse Super eu, eu, Mágico vai ser eu, o Fantasma Nível 2. Eu esperança. Então fiquem espertos, galera. fiquem espertos que quando chegar esse Super Mágico, vocês vão ver o Fantasma Nível 2. Gente, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de descer aqui embaixo, deixar o seu like e também se inscrever no canal, porque a gente tá quase chegando aí a 100k. E se a gente chegar, esse cabelo vai ficar azul ou roxo. Então deixa o seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!